Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios do Input Fácil aqui com vocês. Exatamente, meus amigos, Alanios dos Intupts aqui, porque nós temos que conversar sobre uma coisa um tanto quanto polêmica e agradável para certos jogadores, eu diria, que é a questão dos comandos fáceis aí que estão surgindo e um rumor principalmente que está surgindo também na comunidade Mortal Kombat, isso quem disse aí foi o. True Underdog Gaming, que é um canal lá da gringa que fala sobre Mortal Kombat, um canal muito bom, diga-se de passagem, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês conferirem, inclusive, esse vídeo que ele fala a respeito desse assunto, então hoje a gente vai basicamente comentar sobre esse rumor que está surgindo aí sobre Mortal Kombat 12 e essa parada aí relacionada aos controles fáceis, então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá meu querido Alanis, que que tá rolando cara só para galera poder entender o que que tá acontecendo e embasar melhor esse assunto aqui para vocês começarem a acompanhar com a gente né a gente tem visto nos últimos jogos que estão sendo lançados Street Fighter 6 é um jogo que foi anunciado recentemente não foi lançado mas também está adotando essa prática aí essa questão de combos automáticos e controles fáceis né a gente tem isso daí no King of Fighters 15 os combos automáticos. O próprio Capcom Fighting Collection também adotou essa, esses comandos fáceis também. A gente consegue fazer, ali, por exemplo, um Hadouken só apertando o botão de o L1. No caso, ele dá um Hadouken. O frente, o L1, ele dá um outro poder e tudo mais. Assim vai. E o Street Fighter 6 a gente viu que ele tá adotando também essa prática de controle moderno e controle clássico. E tá surgindo agora, né, Alanios, um rumor relacionado ao próximo jogo da franquia Mortal Kombat, aí no caso Mortal Kombat 12 Sobre eles implementarem Esses negócios de comando fácil também Pro jogo na da NRSI mano. E aí muita gente tá ficando preocupada Muita gente tá com medo de que isso possa se tornar Uma realidade E aí Alanis, eu te passo a palavra pra gente poder começar a discutir Você acha que a Netherrealm possa ir para o mesmo caminho também, assim como a Capcom está fazendo com a Street? Eu acho que pode. Por que, que eu acho que pode? É uma tendência de mercado. Para o jogador casual isso é legal e se eles não colocarem é, isso no Mortal Kombat, eles acabam ficando para trás em, em relação de mercado. Levando em consideração que o Mortal Kombat 11 por exemplo, vendeu mais de 10 milhões de cópias sem ter Input fácil, isso geralmente pode falar Mas eles não precisam disso, eles já vendem pra caramba A questão é que, se você for analisar pela perspectiva de mercado A ideia é sempre atingir um público maior Então eles não vão lançar o Mortal Kombat 12 Querendo aí atingir a mesma meta né, do, do 11 Eles vão querer lançar, atingir uma meta que seja o dobro ali 20 milhões de cópias e tudo mais E aí, essa, esses outros 10 milhões é o público que não joga, que não sabe fazer os comandos mais complexos ali É, eu acho que a grande questão dessa, desse facilitador de combos assim, ataques fáceis é justamente esse ponto que você está comentando dos comandos mais complexos, né? Porque, por exemplo, se um cara pega hoje o Mortal Kombat 11 para poder jogar e vai para uma combat league da vida, ele vai pegar muita gente com um nível extremamente alto e vai sofrer, e vai abandonar, e não vai jogar Entendeu? Ele vai ficar basicamente ali no modo arcade e tudo, que é realmente o modo mais casual para você brincar, se divertir com o jogo, testar e entender os personagens e tudo. E assim, quando o anúncio do Street Fighter 6 aconteceu, a gente viu o trailer lá né, com mais detalhes e eles revelaram essa questão dos controles modernos e clássicos. É, eu comentei que eu não sou muito a favor dessa ideia. Eu gosto da, da questão de a gente pegar um jogo e aprender. Porém, eu também entendo esse lado mercadológico, vamos dizer, né? Onde eles precisam. Tornar o jogo mais acessível para aquele público realmente mais casual. Só que eles precisam fazer isso de uma forma que não atrapalhe, que não influencie de forma negativa, vamos dizer, no competitivo dos jogos. Igual no True Underdog Game, o Alan estava até me explicando que ele viu o vídeo com mais detalhes do que eu, né? Ele estava dando um exemplo do KOF 15, onde o cara, dentro de um combo automático ali, cara de mesmo nível no profissional, vamos dizer, né? o cara pode ir num jogo de sorte numa oportunidade lá contar com essa facilidade do combo automático apertar um botão só meter um especial um nível 2 nível 3 sei lá e acabar com a vida do cara sem ter tido aquele negócio de tipo caramba eu tenho que executar os comandos com precisão para não perder essa luta não foi simplesmente ele apertar no caso do Street Fighter 6 né Alanis como a gente tem visto aí acontecendo a gente tem visto vários gameplays inclusive aqui no canal tem vários gameplays para vocês conferirem é os controles modernos né eles vêm realmente para poder trazer esse acesso melhor para quem é mais casual Porém, a galera que testou no Summer Game Fest, né brother, inclusive o próprio Maximilian Dude Tem vídeos dele lá falando a respeito disso O controle moderno ele traz sim desvantagens para quem utiliza Porque você não vai ter a total precisão, o total controle assim, digamos, do personagem Para poder atingir ele as técnicas mais poderosas Isso não é a gente que está falando com base em nossa experiência são pessoas que jogaram o game que trouxeram isso pra nós, né, Land? O que a gente tem que olhar pro mercado, né, ver como é que tá os jogos de luta e tentar entender um pouquinho o que que os caras acreditam que o jogador casual quer, né, e ver se isso vai de encontro. Em geral, a opinião que se tem, e eu, eu meio que concordo com isso, é que quando a gente vê um jogo de luta ali, a gente vê o bagulho da hora acontecendo na tela, a gente quer fazer aquele negócio da hora, entendeu? A gente não quer chegar lá e jogar e ficar apertando um botãozinho, o cara ia ficar dando um soquinho e o, e o meu oponente fazendo um monte de coisa louca, me dando um salve e eu não consegui fazer nada. Eu quero fazer os negócios da hora do boneco. Eu vou dar um exemplo aí de DNF Duel. Meu, é um show aquilo, sabe? Os especiais ali, é, é só apertar um botão, sai uns negócios muito loucos apertando um botão, pra frente botão tal, e tal, você consegue fazer os negócios da hora. Isso é um ponto que é um atrativo muito grande pro jogador casual ali. No entanto... Se a gente for olhar para o Mortal Kombat, você vai lá na lista, nos comandos do Mortal Kombat, não sei se você vai lembrar disso, Kai, mas lá tem a opção de você ativar o esquema de comandos complexos. E aí o traz-frente para mandar o arpão do Scorpion vira um melô completo para frente, tá ligado? É verdade. Então, eles já estavam um pouco na frente na questão de simplificar para a galera. A gente já usava isso. Só que a forma que eles tinham de simplificar era um pouco diferente, era, era atalho, né? Esses dias eu tava jogando Street Fighter Capcom Collection lá e aí eu percebi que na hora que o controle dava, se apertava ali para dar o pilão no Zangief e tal no comando automático, na tela, ele mostrava baixo, trás, cima, frente, ele não mostrava as diagonais então você percebe que o input, ele tem uma... uma como é que fala? que ele tem um input específico ali e tal que no, no desenho, né? Da fala, dá um 360 aí que sai, entendeu? É, Mas na verdade são só, são só quase as quatro direções ali, tal que se fizer rapidinho tal, ele, ele pega. Então o que que o Mortal Kombat fez? Ele pegou e falou: Ó, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essas diagonais, vamos colocar baixo-frente e tal, porque é mais fácil. Do jogador casual fazer o comando, sempre precisa fazer meia ele, ele Ele acaba fazendo meia lua. É, só que se não pegar a diagonal, não tem problema. O golpe sai do mesmo jeito. Então eles meio que já deram essa facilitada antes. A tendência, nesse sentido, é de poder facilitar ainda mais E eu espero, de verdade, que se isso acontecer Que seja no esquema de Street Fighter Eu espero também que eles façam nesse esquema do Street Fighter Porque, é como a gente comentou Ele é um jogo que ainda vai ser muito voltado para a técnica do jogador Vamos dizer assim, entendeu? Os controles fáceis estarão lá e existirão? Sim Mas eu acho que, pelo que a gente teve de comentário, de feedback De quem já jogou o jogo, né? E vendo o futuro aí do jogo também É um cenário competitivo extremamente forte, vamos dizer Com os players que a gente tem, Daigo, Tokido e tudo mais Cara, a utilização do controle moderno né, No meio dessa galera Vai ser mais negativo do que positivo E você deu um exemplo muito bom aí Só voltando no DNF Duel Você tava comentando a respeito dele aí agora, né? É, eu acho que esse é um excelente exemplo da gente poder trazer pra gente poder comentar a respeito, porque ele tem sim os controles fáceis lá, a gente faz os negócios tudo com um botão só, especial, essas coisas tudo também. Porém, o DNF 2, mano, ele é um jogo de muita técnica. Ele é um jogo que envolve muito footsies, sabe? É um jogo de você entender realmente o personagem. Óbvio que tem muitos personagens ali que estão bem apelões, assim, né? A gente, nós vamos ter pets mais pra frente, obviamente. Eles vão equilibrar mais o jogo, claro, acabou de lançar o um negócio, mas ele é um jogo que. Pelo pouco que a gente já jogou, desde o lançamento A gente comprou, fizemos live aqui no canal e tudo Ele é um jogo sim, de técnica cara Você tem que prestar bem atenção No que, é que o cara tá fazendo Controlar espaço e tudo Tomar muito cuidado e conhecer o outro personagem Também, o cara que você está enfrentando Poder saber o que, que ele é capaz de fazer Eu acho que entra muito nessa parte do técnico E, e eu acho que a Netherrealm pode, de fato, né, acabar implementando também esses controles fáceis aí no seu próximo jogo, no Mortal Kombat 12 no caso, né? Mas de uma forma como o Street Fighter tá fazendo, que não afete o meio competitivo, vamos dizer, ou pra galera um pouco mais hardcore, não diria nem pro players apenas, mas aquela galera que realmente se dedica ao jogo ali para poder aprender os combos, masterizar os personagens e tudo mais. Igual eu, Alan, a gente gosta de fazer isso, né? Vai, vai chegar num ponto onde os controles fáceis não vão atender. A galera vai sofrer se não pegar a prática dos controles tradicionais. Então assim, caras, esse é um assunto que a gente queria trazer para vocês aqui, debater, dar a nossa opinião a respeito disso aí. Se o Mortal Kombat 12, principalmente, pode adotar esse... Estilo de gameplay com controle clássico, controle moderno né, Como Street Fighter 6 está fazendo E obviamente a gente quer saber agora de você aí, querido espectador que está assistindo agora o que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que no Mortal Kombat 12 aí, a Netherrealm vai implementar esse controle também? Esses modos fáceis ou até mesmo autocombos como alguns jogos têm feito? Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões aí pessoal, a gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo para todos vocês, até mais e vamos!